Galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin, tivemos um pump na madrugada, eu fui obrigado a acompanhar aí até as 3 da manhã e tive que fechar esse meu short de head na marra, porque o sentimento estava confirmando o rompimento, mas tem coisas importantes que eu quero falar para vocês no vídeo de hoje, principalmente sobre a SP500 galera, temos aqui um setup importante chamado Beijo da Morte, e você tem que ficar atento aqui agora, eu vou mostrar para vocês exatamente qual o qual momento que eu vou dar aqui ao win no Bitcoin aí se esse setup aqui da SP500 falhar. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça aí de deixar o like para apoiar o canal, pessoal, muito importante mesmo. Comente aí também abaixo, né? até apareceu aqui no vídeo isso, não era para aparecer? É, comente também o que você está fazendo nesse momento, você ficou também madrugada acordado aí, eu fiquei acompanhando galera incrível esse movimento do Bitcoin, tá? Eu até estava entrando aqui, ó numa posição de, de short aqui nesse escalando esse meu head nessa região, pessoal, tá? Mas quando o Bitcoin bateu os 19.700, eu vi que não ia dar mais. Da tá? minha hipótese aqui, é o Bitcoin segurar nessa minha, a, meu trade aqui, era segurar nessa região dos né? E como ele rompeu para cima, galera, viu que na verdade essa galera aqui que estava presa aqui nessa região já foi então liquidada esse meu setup aqui, meu trade simplesmente né, foi foi invalidado, tá, galera? Nesse momento eu acabei aqui com o sentimento confirmando, reduzindo esse meu short o máximo possível, né, a medida que o preço foi aqui subindo, eu vi que não dava mais, eu tive que finalizar o short porque é realmente incrível. E a gente foi pegar aqui os pools de ligação da bitmex né, até a região aqui, ó, né? Tinha pools aqui até a região dos 20.800. A minha expectativa é ver o Bitcoin pegando pelo menos até a região dos 20.500 ele foi mais longe ainda, né? Uh, enfim, galera, mas não peguei esse long aqui não, né? Comente abaixo se você fez esse long aí, parabéns para você que fez esse trade, tá? Infelizmente não consegui pegar, mas fiz excelentes com acumulações aí do Bitcoin, como eu vim falando para vocês, tá? Tô feliz de ter comprado aqui embaixo, não estou desesperado, acho que agora os ursos vão começar aí, né? A se remoer, galera, <risos> já imagino aí o drama que, que vai ficar aí, tá? Então é importante acumular Bitcoin essas regiões abaixo aí, galera, porque... Uh, conforme eu falei para vocês, né, a gente tem sim o risco aí de fazer esse fundo duplo aqui para o Bitcoin, tá? Então, voltando aqui para o gráfico, a gente tem todo o risco aqui para os ursos, né? De fazer esse fundo duplo aqui nessa região, tá? Então, tem que ficar de olho nisso aqui, né? na minha opinião, a gente rompendo essa região aqui dos 25 mil e mil dólares aqui, a gente vai estar tá fazendo esse fundo duplo o Bitcoin e a coisa pode ficar interessante, tá? Eu vou comentar aqui sobre o beijo da morte da SP500, fica aí até o final, é importantíssimo essa análise aqui para vocês ficarem atentos. Vai ser um momento que vocês vão poder ficar um pouco mais... Uh, vão ficar um pouco mais confiantes aí no mercado para poder estar tá exposto em Bitcoin, tá? Eu vou falar sobre isso para vocês aqui. Galera, nesse momento, o que, que eu estou fazendo aqui? A gente viu o sentimento confirmando esse rompimento. O long short ratio aqui está na casa de 0.85. tá aí o pessoal que estava incomodando com o long short ratio aí, né? Então, comentei, galera. O long short ratio não precisa ter em regiões lá, embaixo, lá abaixo para a gente poder... É, no caso, se expor aí o Bitcoin, tá? Tem, vai depender como o sentimento vai se comportar quando o preço subir. E, e o preço, come, o Bitcoin começou a subir com o sentimento confirmando no finalzinho aqui, tá? Eu ontem, inclusive, no Telegram eu falei para vocês, galera, o sentimento tá melhorando aqui né, na, nessas regiões, né? Tava, o preço começou a subir, com um o long short caindo e o open interest começando a aumentar aqui, tá? Então, para mim, isso tava derrotando risco também para esse meu short. E quando passou dos, no, dos 1.700... Eu comecei a reduzir bastante o short aí porque estava bastante arriscado, né? Galera, liquidamos bastante aqui, ó, shorts, muita liquidação de shorts, tá? É, muita compra mercado, mas não tivemos um delta no Open Interest, tá? Então não quer dizer que o preço vai aqui agora nesse momento retrair, tá? A gente precisa realmente ver uma, uma variação grande no Open Interest aqui agora. Uh, não aconselho ninguém a shortar nessas regiões aí, tá? O que a gente tem que fazer aqui agora, na minha opinião, é esperar regiões de Fibonacci galera, tá? Regiões de Fibonacci aqui é dessa subidinha, de, desse último fundo aqui, tá? Tanto como essa, essa última região aqui, tá bom? Eu vou ficar mais estressado nessa última região aqui, ó nessa último pump, na última subida. Região aqui dos 20.500, 20.400. Tá interessante aqui a gente buscar entradas, tá? Entradas de long, mas sabendo que a gente tem que botar o nosso stop aqui, pessoal, regiões mais abaixo, tá? A gente tem que botar o stop... Aqui, nessa, nessa faixa aqui mais ou menos aí dos, dos, dos 19.400 aqui, já teria um stop de 9%, tá bom? Então quanto mais o preço vai caindo aqui, uh, com o sentimento não piorando tanto, a gente pode então buscar essas entradas aqui, tá galera? Mas com o stop aí colocado, porque a gente pode ter problemas aí para o Bitcoin. Ainda não tem nada garantido, na minha opinião aí a gente tem que reverter a região dos 22 dólares para poder ficar um pouquinho mais... Uh, mais confiante aqui pro Bitcoin, tá galera? Então aqui ó, os pools de liquidação, só atualizando para vocês aqui agora, nessa região a gente tem aqui, ó, formou aqui na região dos 20.165 dólares, mais ou menos, tá? Não consegui puxar os labels aqui, não sei porquê. Não consegui puxar os labels aqui, mas seria 20.165 dólares, depois aqui 19.757, tá? E depois tem mais abaixo aqui que, que o Bitcoin acabou não pegando, tá? Então essas regiões aqui são interessantíssimas pra gente poder é, buscar aqui, ó, entradas, né, pra long nessas regiões, tá? Querendo aí aproveitar esse movimento do Bitcoin, caso a gente continue com essa alta, tá, galera? Acho que como a gente liquidou bastante, tem que esperar uma retração, mas como o sentimento ainda não... como a gente não, não teve uma variação no Open Interest, acho que, inter... acho que é meio arriscado querer shortar nessa região aí, tá? Você também pode procurar aqui no Bitcoin também divergências bearish numa hora, tá? É uma outra coisa que você pode fazer, é puxar aqui o RSI. A gente tá começando a formar aqui, ó, a divergência bearish no RSI, tá? Então... Fundos ascendentes, fundos ascendentes Price Action, fundos ascendentes no RSI, tá? Já começa a ficar interessante a gente começar a pensar aqui em shortar, mas é bem arriscado porque a gente não veio essa, viu, essa, viu essa variação aí no Open Interest e a gente pode sim aqui testar esse canalzinho, né? Testar o canal de novo aqui, fazer um pullback no canal nessa faixa aqui dos 21.700 aqui mais ou menos, tá bom? Então vamos ver se o Bitcoin faz isso, depois a gente vai poder ver, rever nossas regiões Fibonacci para buscar entrada, tá galera? Nesse momento aqui não tô fazendo nada, tô esperando aqui uma retração do Bitcoin para buscar a entrada, tá? ou a gente poder ver um padrão aqui de reversão melhor aqui, tá pessoal. Talvez um topo duplo, uma coisa simples de poder avaliar de shortar. Mas eu acho que está um pouquinho complicado, ainda mais com o sentimento assim, desse jeito. Tá? Acompanhe também o CPR mensal, acho que vale a pena acompanhar aqui, tá? aqui essas, essa região dos, dos 20.800. A gente tem que formar um suporte aqui nos 20.800, tá, galera. Acho que seria interessante também. Aqui pode ser uma, uma região de entrada, geralmente o Bitcoin home para cima, ele tenta montar um suporte nesses níveis aqui, tá? Então, acho que aqui sim, pode, a, gente pode, a gente pode avaliar se, de, se expor aqui nessa região dos 20.800, tá? acho que é outro nível. E aqui para mim, a região dos 20.600 aqui então vai ser o nível que o Bitcoin vai ter, vai ser a próxima resistência forte do Bitcoin, que é a, a, o pivô central aqui do, do CPR mensal, tá bom? Então esses são os níveis que eu estou acompanhando aqui agora para o Bitcoin, tá galera? Então, falando aqui sobre a SP500, mas antes eu quero falar também sobre o Ethereum, tá, galera? Então, faltou aqui praticamente 4 dias para o Merge do Ethereum. Esse é um outro risco aí, tá? Uh, se bem que a dominância do Bitcoin ela subiu bastante aqui agora nesse momento. Deu um pump na dominância. Isso aqui foi bonito de ver, tá? Excelente sinal. Isso tá? aqui é realmente bullish, galera. Bom, uh, mas faltam 4 dias aí para o Merge do Ethereum. E eu estou prevendo problemas aí, tá, galera? Eu estou prevendo um dump aí, tá, no mercado. Então... Tome cuidado, eu acho que você tem, pode esperar que talvez o Merge do mercado sair. Tá? Eu acho que se você quiser ficar de fora, aí, acho que não tem problema nenhum. Eu acho que vai ser bem arriscado o mercado aí né, durante esse, esse, esse Merge aqui. E vai ser muito próximo da reunião do FED também, tá galera? Deixa eu até ver aqui a reunião do FED, que dia que vai ser. Ponk Meeting aqui, vamos ver se eu boto aqui. Ponk Meeting aqui. Vamos pegar aqui essa, essa aqui para dar uma olhadinha. Desculpa que eu acabei não puxando isso aqui antes. Vamos lá. aqui. Então, vai ser que dia vai ser a reunião? Vai ser no dia 20 e 21, na verdade, né? De setembro. Mas vai ter divulgação do CPI é dia 13, tá, galera? Então, tem muita coisa pra acontecer. Do Merge do Ethereum, divulgação do CPI, que vai ser dia 15, se eu não me engano, ou dia 13. que ver aqui vai ser dia 13, eu acho. Tá? E... Então, assim, tem risco pro mercado. Agora eu falo sobre o risco principal pra vocês aqui, tá? Que é o da SP500. Isso aqui é, é muito importante você ficar atento que é algo que tá me preocupando aqui com a SP 500 galera tá antes de mais nada não se esqueça aí tá pessoal quem, quem, experiência, quem tem experiência no mercado futuro e quer apoiar aqui o canal Cria sua conta na PrimeSBT, vou deixar o link aqui abaixo na descrição você pode operar aí mais de né são mais de 50 ativos aí tá inclusive commodities Forex tudo tudo que você né pode fazer Red por exemplo estratégia de Red que eu estava fazendo aqui agora nesse momento com o Bitcoin tudo usando essa margem em Bitcoin, tá? E do dia 12 ao dia 16 de setembro, você não vai pagar taxas para operar na corretora, tá bom? Qualquer, qualquer dificuldade, você pode mandar uma mensagem para mim que eu estou à disposição para ajudar. Então, galera, vamos falar sobre o beijo da morte da SP500, tá? Esse é o momento que eu queria que vocês prestem bastante atenção. E aqui, aqui sim, esse aqui vai mostrar para mim se a gente vai uh, finalizar esse bull market aqui ou, ou de fato a gente vai entrar no bear market pesado aqui, vai ter um crash no bear market, tá? É isso que eu estou de olho aqui agora. Então, o que, que é o Beijo da Morte da SP500, galera? Tá? Isso aqui eu peguei desse canal, na verdade, aqui, ó, do Alessio Rastani. Tá? Esse cara aqui é muito bom, as análises dele também, da SP500. É um canal que eu aconselho vocês a acompanharem. Aí, tá? é, eu vou deixar o link aqui em cima desse vídeo, porque ele fala de mais coisas. Eu vou fazer uma análise mais simplificada. Tá? E basicamente, o que, que é esse setup do, da, do Beijo da Morte? Aqui? Pegando o, o gráfico semanal do Bitcoin, né? desculpa, mensal aqui do Bitcoin... A gente pode ver que a gente tem a média aqui de 21 semanas exponenciais. Ó. E essa média aqui agora vai servir como uma resistência, tá, pro, pro, uma resistência aqui para a pro sp 500 tá, galera? Já, já bateu aqui de novo, você serviu como resistência. Vamos testar de novo aqui agora essa, essa, essa média, né? A gente não conseguiu. Uh, fechar aqui acima dela, né? Não, não exatamente aqui, mas esse é o problema todo aqui agora, pessoal. Tá? O que, que acontece? O que, que é esse setup do beijo da morte aqui? Né? Basicamente a gente faz o seguinte: ó, a gente tem uma, uma alta histórica, rompe para baixo da média de 21 semanas exponencial, né? E depois a gente retesta essa semana, 21 semanas exponenciais aqui. Se a gente perder o último fundo aqui, ó, fazer esse pivôzinho, perder essa região, a gente tem então o beijo da morte, tá, galera? Então, aqui é o beijo nessa região, e aqui a gente tem, então, o sinal, o gatilho da morte, tá? Então, isso que a gente tem que ficar de olho aqui agora para a sp tá? Na minha opinião, a gente tem que ver se a sp vai conseguir uh, ficar acima dessa média aqui dos 4.073 pontos, tá, galera? Idealmente, fechar quendo candle aqui acima das regiões dos 4.100, tá? É, e para a gente realmente bater o martelo que esse bull market aqui, ele, uh, que o bear market acabou, na minha opinião, se a gente conseguir ficar acima e fazer esse pivô de alta aqui na região dos 4.300 pontos, uh, para mim, tá fechado aí, pessoal. Realmente, o Bitcoin vai seguir junto com as sp 500 aí. Eu acho que é a chance muito grande, tá? Esse setup aqui é bem interessante se vocês acompanharem aqui em outros anos. Ó, pode, vocês podem ver, da uma olhadinha aqui 2008 2008. Foi bem parecido que eu mostrei para vocês da média de 200, 200 dias, tá? É a mesma coisa. Aqui a gente viu o beijo da morte acontecendo. Então... Aqui a gente fez uma máxima histórica nessa região, rompemos para baixo da média exponencial de 21, a 21 meses, né? E depois aqui fizemos o beijo aqui e perdemos esse fundo. Né? Quando a gente perde esse fundo, a gente tem um beijo da morte que leva então, a as 50 aqui. A, um crash aqui de mais de 50%, aqui, se não me engano, tá, pessoal. Então, realmente incrível. Isso aconteceu também aqui em 2000, e dois, nos anos 2000 também. Tá? Uh, tivemos um crash também parecido. Então rompemos abaixo da média de 21 semanas, tivemos o um beijo aqui acontecendo, perdemos o fundo e é, caímos meio 50%, uh, tivemos 50% de crash, tá? Isso volta a acontecer, isso acontece também em outros momentos aqui também do gráfico, pessoal. Lá em 1969 aconteceu isso parecido. Tá, também tivemos o beijo, beijo da Morte aqui, em 1966, e também o Crash de 1929 foi exatamente a mesma coisa, tá? Então, galera, o que a gente tem que acompanhar aqui agora é isso, será que, será que a SPK vai fazer o Beijo da Morte? A gente está de fato, agora é, fazendo, dando beijo nesse momento, e pode ser que o, pode ser que o Jerome Powell né, seja o cara aí que cele esse beijo aí, né, tem que ficar de olho, tá, lá no dia 2021, Uh, mas as coisas parecem estar melhorando aí, pessoal, tá? Acho que a taxa de juros vão começar a cada vez mais uh, diminuir nos Estados Unidos e aumentar na Europa, por isso SP, uh, o DXY que está diminuindo, né? Está tá caindo, na verdade, né? E porque a gente está vendo o, o euro dando uma fortalecida aí, vai fortalecer um pouquinho em relação ao dólar, né? Que está muito desvalorizado, mas a Europa está numa situação é extremamente complicada, tá, galera? Então, para mim agora é ficar de olho aqui na SP500, nesse setup, acho que é interessantíssimo. Acompanhe também para mim essa, essa LT, L, LTA aqui, ó seis 500 romper para cima essa LTA aqui galera, né? idealmente fazendo esse pivô de alta uh, aqui, ó, esse pivôzinho, daí realmente a gente tem o cenário aqui mais bullish tomando forma. Né? Se a gente perder esse fundo aqui, ó, perder esse fundo, daí simplesmente já era galera, a gente vai corrigir aí 50% aí ou mais para esse p 500 Beleza, galera? Então é isso que eu queria falar para vocês, uh, mas é isso, Deixa essas dúvidas sugestões aqui abaixo do vídeo, qualquer novidade eu volto aqui para falar com vocês, deixa o like para apoiar, se inscreve e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço!